Você é evangélica? Sou, é? De qual igreja? Católica, tá? Filha, vai no mercado pra mim. Ah não, mãe, tá chovendo. E daí, você não é feita de açúcar? E a senhora não é tetraplégica? É, eu não, mas você vai ah! Eu quero comer, eita! Tá? Mas você já comeu o mundiçado! Ai, com delicadeza, para não quebrar! Eu quero comer! Você já comeu o mundiçado! Eu quero comer! Você, você já comeu o mundiçado! Deixa lá, eu ver, doido que você tá rindo aí de boca aberta, esses dentes são seus mesmo? Não, é teu. É, é teu ou é teu? É teu! Agora é pronto! Agora é pronto! O dente está na minha boca! E ela o Dinheiro não traz felicidade não, mano! Mas compra! Compra, embrulha, entrega na casa da pessoa! Papai do céu! O senhor sabe que eu não tô mais comendo leite em pó escondido da mãe, né? E nem que eu tô derrubando o jambo na casa do seu Antônio. Por isso que eu quero te pedir uma coisa, ó! Faça com que Aracaju se torne capital do Chile, por favor, por favor! Ai, eu quero me casar! É minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com motorista. Como motorista, você não casa bem. Por que, papai? O motorista aperta muito na buzina. E aí depois vai apertar você também.